A paz do Senhor, meus queridos irmãos, da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco. Queremos ler um texto na santa e gloriosa Palavra de Deus que encontra-se em Jeremias, capítulo 18, versículo 18. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firámo-lo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Esse texto, irmão, retrata um grupo de líderes desviados, homens promíscuos, homens terríveis que estavam maquinando projetos contra Jeremias, na calada da noite, nos bastidores, nos gabinetes. E essa mensagem é aplicável, irmãos, à atual gestão, à presidência da Assembleia de Deus, à atual gestão da Assembleia de Deus em Pernambuco, quando, por vezes, se reúnem nos gabinetes, nos bastidores, nas caladas da noite para maquinar projetos malignos contra homens de Deus, como o tio Cabral por exemplo, presbítero Cabral, mais de 40 anos como diácono e como presbítero da igreja, fazendo a obra de Deus sem cobrar um centavo por amor, não é? um exemplo de vida, e aí parte do gabinete do presidente Ailton José Alves através do chefe de gabinete pastor Almi, a seguinte mensagem está conosco aqui, a seguinte mensagem distribuída para todo o estado de Pernambuco abre aspas, estimados pastores a paz do Senhor, comunico que eu presbítero Cabral, conhecido como Tio Cabral, não está autorizado a atender convites da equipe denominada Pão da Vida nas igrejas do interior. Por isso, não enviem convites a este, nem enviem ao gabinete. Por favor, deem ciência dessa mensagem. E aí, vários pastores, porque os irmãos mandaram para nós, alguns pastores enviaram para nós dois links, e aí está o nome de alguns pastores que deram ciência. Pastor, vá... Vanderlei, Orobó, Evangelista Valdesvan, é, pastor Manuel Barbosa, Pastor Gilberto, Ezequias Claudino, Lécio Luiz, José Cláudio Bezerra, Enoque Carlos de Fátima, Severino Júnior, Marivaldo, é, Pastor Ricardo Vitor, Edmilson Rodrigues, pastor Ezequiel, todos. Ciente, meu pastor, ciente, ciente, ciente. Aí fica a pergunta, gestor presidente aí, do José Alves. O senhor não tem consciência? Será que o senhor não vê que o senhor está destruindo vidas, famílias? As crianças estão com depressão, tristes, crianças tristes em todo o estado de Pernambuco, tanto as que assistem o tio Cabral, como as crianças da nossa igreja que participam, que estão sendo vetadas pelo senhor, com a ideia de que, se participarem do programa do tio Cabral, não terão oportunidade na igreja. Gestor-presidente Euto José Alves, diga para a igreja qual foi o pecado, qual foi a transgressão do nosso querido presbítero tio Cabral. Qual foi o pecado dele? A igreja quer saber qual é o pecado. Ou o senhor continua tomando decisões a revelia da lei e a revelia do estatuto da igreja e principalmente da palavra de Deus. O gestor Presidente Helto José Alves, está claro que Deus não suporta mais a sua presidência, muito menos a igreja do Senhor. Seja humilde, tenha humildade para pedir perdão à igreja e passar o bastão para outro que seja digno, não é para qualquer um. Que Deus tenha misericórdia na nossa igreja, meus irmãos.